Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse segundo domingo da quaresma, nos é apresentado o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Jesus pega Pedro, Tiago e João e subiu a uma alta montanha. E lá em cima, na montanha, ele mostrou alguma coisa extraordinária para os discípulos. Tão extraordinária, tão encantadora, que os discípulos não queriam mais descer a montanha. São Pedro chegou a propor para Jesus construir três tendas para ficar sempre lá com Jesus na montanha. A pergunta que nós fazemos é o que eles viram? O que foi que Jesus mostrou de tão encantador? Isto revela para nós que Deus tem algo extraordinário para nos mostrar, que preenche os nossos olhos e que nós não queremos ver mais nada além daquilo. Mas depois disso, Jesus não ficou lá na montanha com os discípulos, mas ele voltou para a baixada. Porque ele foi lá em cima, mostrou uma montanha de açúcar e depois desce de novo. O que Jesus quis com isto? Podemos dizer que Jesus foi lá na montanha preparar os discípulos para viver a missão na Baixada. Os desafios da missão na Baixada são muitos. E sem esta experiência da montanha seria insuportável a missão da Baixada. Então foi uma experiência extraordinária que os discípulos fizeram numa experiência mística e espiritual e que deu força para eles e significado no cotidiano da vida, no dia a dia da missão. Podemos dizer que Moisés também passou por essa experiência no Monte Oreb. Foi lá no Monte Oreb que Deus, através da Sarça Ardente, provocou uma experiência extraordinária na vida de Moisés. Lá Deus o preparou para depois caminhar durante 40 dias, é 40 anos no deserto, guiando o povo até a terra da liberdade, a terra prometida. Então, sem esta experiência mística e espiritual, Moisés também não teria suportado esta missão de conduzir o povo até a Terra Prometida. São Francisco de Assis, ele também fez essas experiências. Podemos dizer que ele teve dois terços da sua vida, ele ocupou na meditação, na contemplação, em lugares solitários, em cavernas, em grutas cultivando uma mística extraordinária para responder à a vocação a qual ele tinha sido chamado. Então, nós podemos dizer que a experiência da montanha é uma dimensão indispensável na vida de cada pessoa humana. Essa experiência mística e espiritual que prepara as pessoas para viver o dia a dia da missão na Baixada.